As startups também estão chegando no campo. E olha, tem uma ideia bem bacana que surgiu dentro da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e vem ajudando os produtores a rastrear a qualidade do produto que chega até a mesa. Frederico, como que surgiu a ideia da Elísios, essa startup? Então, a Elísios surgiu de um grupo de amigos buscando plantar tomate no pé da serra aqui no sul do Brasil. E acabamos vendo que era inerente a necessidade de um sistema de controle e automação, e cada um levar a sua vida. Foi amadurecendo a ideia, a gente acabou levando ela para a incubadora da URGS, né, em parceria com a engenharia e a agronomia da URGS, desenvolvendo esse sistema inteligente para controle e automação. De um ano para cá, um ano e meio para cá, nós viemos digitalizando mais a solução, garantindo assim entregar para o produtor uma solução completa. A plataforma é jovem, né? recém-surgida, ainda está incubada, ainda está em processo de desenvolver mais potencialidades, mas o produtor, a cooperativa que contrata, o que, que efetivamente pode usar nessa plataforma e ter benefícios? É, por exemplo, você, produtor, que está vendo essa notícia... Você vai ter um aplicativo mobile na sua mão, onde você vai poder fazer registros como consequência, atender normas de rastreabilidade, conseguir integrar isso com a sua cooperativa. A cooperativa vai ter um aplicativo na mão do seu técnico, podendo se comunicar mais eficientemente com o um produtor e assim todo mundo ser beneficiado com essa centralização de informação e os relatórios que podem surgir disto. Que tipo de rastreabilidade ele pode fazer? Fertilizante, defensivo? Cita para a gente entender de forma mais prática. É, perfeito. Então, hoje, o que a lei da rastreabilidade vem nos pedindo? É ter as anotações do que eu apliquei e quando eu apliquei, seja de uma aplicação de proteção ou uma aplicação de nutrição. Então, fora isso, eu tenho que também dizer que cultivar eu estou produzindo. Algumas anotações muito simples, mas que algumas vezes o, o produtor não, ainda não faz esse registro. Então, nós facilitamos isso. É, como que ele pode é, adquirir esse serviço? Ele usa num aplicativo, numa plataforma online no computador, é mobile, enfim... Perfeito, nós temos a plataforma, ela é mobile e web, então o produtor, todas as anotações que ele fizer no celular, ele também vai poder fazer no computador e para adquirir isso, o produtor pode entrar em contato com a sua cooperativa ou a integradora que está pedindo rastreabilidade. eles entrarem em contato conosco e assim a gente buscar levar essas, essa solução para o campo. Junto com isso, nós levamos treinamento para auxiliar o produtor a engajar mais nessas, nessas tecno, novas tecnologias. Para que culturas? Hoje nosso principal foco está em videiras, que é o, nós vemos muito o Vale dos Vinhedos aqui na nossa região. Nós trabalhamos com oliveiras, nogueiras, viemos da, da, da olericultura, então nós atendemos uma, uma ampla gama de culturas dentro dessa área e fazemos alguns testes. Nós desenvolvemos sempre o sistema, ser modular, de forma que ele sempre, é, como eu posso dizer, ele sempre atenda a, as diferentes culturas com diferentes ciclos. Personalizado. Personalizado. Essa é a palavra. Essa é a palavra, conforme o seu cultivo. Perfeito, obrigada Frederico. É isso aí, a gente jovem pensando o futuro e a segurança alimentar do agronegócio.